Olá, Centelha! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Golden Fuscan. E hoje, gente, olha quem eu tenho aqui do meu lado, né? A querida Thais, mais uma vez, veio aqui para poder trazer os conhecimentos dela, as vivências, as experiências maravilhosas que ela vem passando nesses, né, nesses últimos tempos, no, no período da ascensão. Né, da vida dela, que está sendo linda, Thaís. Seja bem-vinda, minha flor. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Adoro conversar com você, com os seus seguidores, contar as minhas experiências, trocar ideia. Muito bom, gratidão. Aí tu, como sempre, muito fofa, né, gente? Olha só. Vamos dar as boas-vindas ao pessoal de casa? Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos. Olha, eu quero pedir para o pessoal de casa colocar aqui para a gente se estão nos ouvindo direitinho, porque a minha internet hoje ela foi interrompida, tá? E eu não sei como está tudo aqui. Então, coloca para gente se estão ouvindo direitinho e de qual cidade também você está nos assistindo, né? Que é maravilhoso, gente, a gente saber em, em que região. Essa energia gostosa, siriana, que está aqui hoje, <risos> está alcançando, tá bem? Se tem mais sirianos aqui, né? Quem, quem sabe a sua origem siriana, né? Às vezes Ai, tem gente aqui. Né? Sim, olha, como a Thaís hoje vai falar sobre a entrevista que ela teve com seres estelares... Para acontecer a canalização da mesa quântica siriana, eu quero pedir para você que está em casa, se você já sabe a sua origem estelar, deixa aqui para a gente. Por favor, se você ainda não sabe, é, o que você que pode fazer? Entrarem em contato. em contato com uma de nós duas e vocês vão descobrir a origem estelar, tá bem? Origem galáctica, ok? Vamos lá então. Olha, eu quero te pedir uma coisinha. Vai lá, buscar água, viu gente, uma Não repara o meu copo não, viu? É azul, é isso que importa. Azul é bom. Água solarizada azul é maravilhoso, né? Isso, azul, tá, gente? Porque a Thaís vai fazer para a gente, no final da live, aquela ativação, não é? Hoje a gente vai receber o nosso cristal pessoal. Vai ter uma limpeza antes, para quem está se sentindo carregado, para quem não está bem. E aí depois o cristal pessoal da mão de algum mestre, de algum ser de luz. Vamos ver quem Que Ótimo, vamos nos preparando. E eu quero pedir ao pessoal de casa que compartilhem essa live. Com certeza alguém vai se beneficiar com ela também, tá bem? Seja com as ativações, com as energias que estão sendo emanadas, com alguma coisa que ela vai ouvir, né? Poderá identificar com com as experiências dela também, e assim expandindo, abrindo conexões, tá bom? E deixe o seu like, e se inscreva, claro. E olha, gente, eu tenho aqui também a opção do tornar membro do canal, eu. Eu tava até falando com a Thaís, normalmente eu não falo sobre isso, tornar membro ou ser membro também, tá? Mas tá chegando ao ponto porque nós precisamos seguir uma certa linha, as regras do YouTube, né? E como esse é o meu trabalho, onde eu dedico, né, o meu amor, o meu carinho e auxilio isso também como meu dever como mãe, esposa, dona de casa e tudo mais. Então, para a gente continuar podendo trazer a divulgação da, das mensagens espirituais, das mensagens é, galácticas, né? Dos seres, de todos eles, eu peço a vocês que quem sentir no coração, tornem-se membro do canal para estar apoiando. Tá para eu poder continuar, estar sentada aqui trazendo para vocês conteúdo que possa enriquecer muito e contribuir com a ascensão. E ajudar os, os, as pessoas convidadas que vêm para divulgar o trabalho, divulgar as experiências também, né? <risos> é verdade, é verdade, porque esse também é o nosso intuito, né? É é, contribuir com os novos, com os terapeutas que estão surgindo, com, cada um tem a sua especialidade, tem o seu dom para trazer para a ascensão planetária. Muita gratidão mesmo, viu? Por tudo. Viu, galera? Muita, muita abundância em todas as direções. Daís, minha flor, vamos, vamos viajar lá. agora? Vamos, vamos. viajar? Para... Quanto é? é? Eu esqueci, gente, a distância da terra com sírios. Ah, oito mil anos, Lúcia, eu não estou enganada. mil anos, é isso, né? agora vamos para uma das casas, né? Oito é. mil anos de luz para fora. Olha o vídeo que você mostrou, Sirius, a Lua, fiquei, ai meu Deus. Deixa eu te contar como que foi aquilo. Porque eu peguei meu telefone, peguei o telefone e fiquei com ele aberto, a câmera aberta, olhando na tela do celular, virada para Sirius. E pensando: gravo ou não gravo? Gravo ou não gravo? De repente, eu vejo uma estrela descendo do lado de cílios. E eu pensei, ai, volta a estrela que eu tenho que te gravar. Eu fiquei desesperada, mas já tinha passado. Tudo bem, foi. quem sabe. Né? Foi um sinal para você, né? Foi um sinal. Foi, foi. Mas quem sabe, na próxima noite, quando estiver mais bonita, a gente uhum. alcança uma estrela cadente novamente. Ou uma nave, né? Ou <risos> uma nave, nunca se sabe. Vamos continuar tentando. tentando. Uhum. Vamos lá, então. Boa viagem a todos. <risos> então, gente, eu vim contar como que foi a canalização da mesa quântica siriana. Porém, eu fui voltando no tempo e percebendo que eles já estavam me trabalhando há muito tempo, até eu conseguir canalizar a mesa, né? Então, da onde eu descobri até agora que eu vou contar para vocês. E é muito interessante todos os processos que eles me fizeram passar, né? E tem duas pessoas que eu queria falar que me ajudaram. Um é o senhor Ivaldo, é um senhorzinho lá de Curitiba, de, um médium de cura, e ele que me ensinou a fazer essas meditações guiadas, essas vivências, né? Então, eu devo a ele esse comecinho aí da, da minha jornada. Hum, eu acho que eu também vou querer que tu me ensine essas dicas, Flor. Eu adoro fazer projeções. Foi com ele que eu aprendi. Então, eu sou muito, muito grata. Hoje em dia, ele atende pouquinho, né? Mas na época ele dava cursos, assim, era bem interessante. Uhum. Eu... E outra coisa, Caís, desculpa, minha flor, é antes de você começar a, a perceber isso, tu já tinha já conhecimento é, sobre os seres galácticos, as nossas é, reencarnações, né? os deuses é. também? Desde pequena eu vejo naves, é, seres... Mas eu tinha conexão com o e aí estudava sobre eles, sobre os Pleiadianos, depois vieram os Arcturianos, e fiquei nessa. E de repente eu descobri que tinha uma raça felina, e como eu gosto de gato, falei, puxa, como eu gostaria muito de trabalhar com eles, né? Mas achei que só gostaria, né? Nunca iria dar certo... E, e ficou isso na minha cabeça, puxa, que bacana, e comecei a estudar, né, todos eles, mas sempre com lasta na, na mente, né, sempre achando que eu era pleiadiana, nunca achando diferente. É. E, e aí, como que foi, você pensava que era pleiadiana, porque você sentia? Né? Eu via desde pequeno, eu tinha muita mediunidade desde pequena e naquela época não se falava sobre isso, os nossos pais não sabiam o que que era, não tinha uhum. muitos terapeutas holísticos, né? Era tudo mais complicado. E ele foi meu mestre, foi me ajudando, foi aparecendo, me trazendo informações e assim foi indo. Que Delícia. Mas olha, Thales, pode bem, muito bem ser que numa de suas vivências você passou por, pela Pleiades. Também. Uhum. Pois. Por isso que quando falam é, qual que é a minha origem estelar a gente fica meio assim, porque Sim. pode ser várias, né? A gente já passou por vários lugares. Então, é verdade. É, uhum. Isso. Como a gente já passou por vários lugares, então quando as pessoas perguntam para a gente, ah, você pode me dizer a origem? E eu pergunto, você já sabe? Uhum. Ela... Ah, mais ou menos. E olha, às vezes calha de ser a mesma, mas às vezes calha de ser outra. Exato. Isso mesmo. É, pode ter sido uma de suas vivências, porque nós, para chegarmos onde nós estamos hoje, a gente passou por várias constelações. Gente. Uhum. E vamos continuar passando? Sim. Exatamente. Sim. E logo depois... Você então começou a sentir o chamado. Tu também tinha esse chamado das estrelas. Então, sempre tive, sempre. E com nove anos eu vi a minha primeira nave, né? Então. Uhum. É... E eu fiz um registro acástico que deu que numa vida antes é, dessa, eu já tinha tido contato, né? Com, uhum. com seres. Não, não, com, não, não sei de que raça que era, né? Mas. Já tinha tido contato, então acho que vem de, de muitas vidas. Já eu tendo, já fui cigana, freira, enfim, acho que já vem vindo essa, essa vertente religiosa, digamos assim, né? Há muito tempo e estelar também, né? Muito lindo, muito lindo. E, e por um acaso você também sabe se você já foi também sacerdotisa? Olha, de Isis, né? Eu, esse, eu acho que na live passada eu falei que eu estava mexendo com umas rosas aqui em casa e me transportei. Tá ali. <risos> Ai, eu ganhei, gente, no final oh, de semana. Que lindo. E me transportei. É, é, a Isis, né? É, ganhei. É. Deixa eu mostrar pra vocês aqui de perto. Olha que lindo. Olha, adorada. Porque amiga. eu sempre quis, é um broche, né? Bem ah, eu quis, sempre quis uma. E aí, na vivência xamânica que eu fui no final de semana, a minha querida Elza, beijo no coração dela, falou para mim que era um presente dela oh. para mim. linda Muito gratidão. É, faz pouco tempo que eu, que eu tive essa vivência de estar lá no, no templo de Isis, e ela me falar olha, na época que você esteve aqui, então, mas foi, foi bem rápido, e ela me falou mais dos olhos essenciais, né? Não tive, assim, não me vi lá, e, né? Mas acho que a gente já passou também, né? <risos> eu, eu faço tanto trabalho com ela, com a Maria Madalena, que eu acredito que sim. Ótimo, ótimo. Engraçado que a gente é levado a, a esses lugares realmente para poder absorver... Nossa. Um pouquinho para poder relembrar de todo o restante. E não. quantas vidas, né? Só aqui na Terra a gente já teve, imagine em outros lugares, é muita informação, muita coisa, né? Uhum. Eu fico imaginando, meu Deus, quanta coisa a gente já não viveu, não passou, né? Com certeza. Vamos lá então, Thaís, vamos voltar. E depois que você. É teve esse primeiro contato, né, como que foi que continuou? Conta pra gente. É, aí eu comecei, então, em 2018 eu resolvi é, trabalhar só com as terapias, né, eu já atendia com tarô, com um reiki, só que eu trabalhava em empresas normais. A hora que eu resolvi parar e só fazer as terapias, começou a me abrir muitas coisas. Então, fui fazer o curso desse senhor e, paralelo a isso, fiz a ressonância harmônica, que eu acho que foram essas duas coisas que deram o pontapé inicial. Depois, eu comecei a ter sonhos. É, então, é, eu lia muito tarô, trabalhava muito com tarô. E o primeiro sonho foi com ciganos do deserto, que apareceram para mim. Coisa mais linda do mundo. É, eles é, foi um sonho, foi muito real. Eu estava dormindo mesmo. Eu até gravei uma meditação guiada do que eles fizeram comigo, né? Eles vieram de cavalo e camelo, assim pelo deserto. Daí você via aquelas fumaças, né? Daquela aquela é, fumaça levantando. Eles vindo, vindo, vindo na minha direção. Desceram dois homens. Um tinha turbante verde, uma roupa marrom com verde, coisa mais linda e aí eles fizeram um trabalho de limpeza comigo, né, de tirar mágoas e, e tudo mais, foi muito intenso, muito forte, eu falei, gente, o que está que acontecendo? <risos> Essa acho que foi a parte mais, é, mais forte, que eu entendi que tinha alguma coisa a mais acontecendo, assim, alguma coisa diferente, e eles falaram, a tua egrégora de trabalho vai mudar. Né? Daí eu falei, nossa, como assim? <risos> como assim vai mudar? E no dia seguinte, teve um outro trabalho, em sonho também, com os golfinhos. Os golfinhos vieram fazer um outro trabalho em mim. E no dia seguinte, veio um trabalho com caboclos na natureza, com gaia. né Foram três dias seguidos. E todos de limpeza. Eu achei muito interessante. Assim. Então, foi assim que começou... Que eu percebi né, <risos> o trabalho para eles me prepararem para eu receber a mesa em 2021. Então eles me prepararam todos esse, todo esse tempo né, para eu, eu conseguir canalizar a mesa em dois, é. no finalzinho de 2021. Uhum. É, depois disso, eu fui levada para uma nave onde eu vi, eu me vi é, eu tinha uma filha, um filho e um marido, e eles me contando que eu morava lá, eu não sei até hoje se é uma vida paralela, se é uma vida passada, como é que era, mas eu tinha família, um marido lindo de morrer, eu falei, gente! É aí, <risos> é aí, que marido é esse? E eu fiquei muito emocionada, muito feliz, né? E passou um tempo, eu tinha pedido para fazer um... Sabe aqueles, aquelas pinturas psicografadas? Sim. Uhum. E veio a pintura depois de, dessa... De, essa foi uma vivência, não foi sonho, né? Que eu fui para a nave. E veio a pintura. Quem que não era na pintura? O meu marido, da nave, que é o meu mentor hoje em dia que é um humanoide siriano. Nossa! Ah, imagina, eu comecei a chorar tanto, fiquei tão emocionada na hora, eu falei, gente, não acredito. Porque você vê, é, é confirmação atrás de confirmação, né? Como eles vão nos dando pistas. E é por isso que eu quis vir falar aqui hoje, para as pessoas perceberem. Porque um trabalho canalizado não cai no colo de um dia para o outro, eles vão pouco a pouco, nos trabalhando, nos mostrando, nos dando sinais, né? Muito lindo. É, isso em todas as áreas, né, Thais? Porque, olha isso. só, até mesmo os físicos, né uhum. os cientistas, gente, eles também, eles são intuitos, né a descobrir, a buscar alguma coisa. Uhum. Até que aquilo se concretiza, leva tempo. Uma vacina também, né? Tem a intuição. Um medicamento tem a intuição. Uma descoberta tem a intuição. E, e uma canalização também é com a intuição. Né? Então, é às vezes as pessoas não percebem, né? Às vezes elas não, não se dão conta, né? Não, não. Porque você falando agora com os, dos golfinhos me fez lembrar uma projeção que eu tive alguns anos atrás. Que eu olhava para o céu e via baleias. Olha. Eu falava assim, gente, que lindo! Tem baleia no céu, como assim? Era lindo. E eu via os planetas passando assim pertinho. Olha. Era fantástico. Então fez lembrar, né, que podia ter sido, sim, uma preparação para uhum. esse momento hoje. Vamos lá, Thais, continua contando. E aí caiu a ficha quando veio esse retrato canalizado, um mentor siriano, aí falava, daí teve uma carta psicografada linda, que na hora eu nem consegui ler, de tão emocionada que eu estava, falava de Isis, falava que eu estava entrando numa nova fase, e o mais engraçado é que eu tinha uma equipe cigana que trabalhava comigo com o Tarô, e eu tive que me despedir, foi tão doloroso assim, eu falei, não acredito, mal sabia eu o que estava que por vir, né? E, então, com essa psicografia, eu comecei a estudar. Daí que eu fui procurar o que, que era Sírios, aí falei: Puxa, tem essa raça felina, bem que eu podia trabalhar com eles, ia ser tão bom. <risos> <risos> Ouviram, uhum, mas é porque você sabia que ia acontecer. É, é, no fundo, no fundo, já certo, né? Já, eu já tinha recebido até informação inconscientemente, Sim. né? Deixa eu ver o que mais, que eu fiz colinha aqui, porque é tanta não, coisa... Não que... problema, fica à vontade, porque falar de cílios é sempre grandioso, gente. É. Grandioso. Ah, tá. Daí, depois disso, <risos> é, teve um dia, foi muito interessante, eu acordei, eu parecia uma boneca. Eu não tinha, eu não conseguia me mover direito, tava mole... E meus pensamentos tinham sumido Parecia que tinham apertado um botão e me desligado uhum. Eu falei, gente, o que está acontecendo comigo? Coisa estranha Eu lembro que eu passei o dia praticamente deitada Sem fazer nada, meio prostrada De repente, no fim da tarde Me deu uma coisa assim no peito e eu olhei para o lado Quando eu olhei para o lado Eu senti uma presença muito forte Quando eu comecei a enxergar a Maria Madalena ah, Aí eu comecei a chorar, <risos> fiquei numa emoção, numa emoção, foi, foi muito lindo. E depois disso, ela ficou duas semanas comigo, vindo todo dia de manhã, trabalhar a expansão dos meus chakras. Ela me ensinava como fazer para os meus chakras expandirem, e como eu moro aqui na praia, eu comecei a fazer isso na praia. Daí a gente fazia duas sim. semanas. Ela ficou comigo trabalhando e eu me emocionando. E foi na época que na Netflix tinha um seriado da Maria Madalena. Claro que a história é fantasiosa, mas eu punha para ver, me emocionava. <risos> coisa mais linda. E até então, estava indo, mas eu não tinha noção assim, do que estava acontecendo. Mas eu já entendi que estava mudando, né? que tinha alguma coisa vindo. Eu fiz curso de, nesse meio tempo, de registros acásticos, que eu acho que me ajudou bastante a abrir né, essa, uhum. essa conexão. E aí, um dia, num trabalho com o seu Ivaldo, que eu comecei a ajudar ele em curas, né? É, eu fui levada para o templo de Alexandria. Então eu estava em meditação fazendo uma cura para outra pessoa, pegaram a minha alminha lá <risos> e transportaram para outro lugar. Eu cheguei no, no pé de uma escadaria e tinham seis seres eh, envoltos numa coisa assim roxa, como se fosse um aglomerado de, de almas da chama violeta, né? E falaram comigo, olha, você quer entrar aqui para conhecer? Aqui é o Templo de Alexandria, nós temos uma proposta e que chega no... Na entrevista de emprego. Opa, então vamos para é a frente. Como que está essa entrevista? Sempre é hoje. O falecente, o pessoal de casa que chegou agora. Agora ela vai entrar na entrevista de emprego entre um palhaço, <risos> extraterrestre, né? <risos> e Eu deixa... quis contar todo o passo a passo para vocês entenderem Ótimo. que não foi assim, né? Ótimo, é assim mesmo, tá certinho. Eu só quero pedir para o pessoal de casa que chegou agora, chegou muita gente agora, que reservem copo com água, porque a Thaís, gente, ela vai ministrar no final... O, a meditação do cristal pessoal. pessoal, onde o seu mentor poderá vir trazer o cristal para você. Então, fiquem atentos, tá bem? Vamos lá. E antes eu vou fazer uma limpeza, porque quem, às vezes a pessoa chega do trabalho, está cansada, trabalhou o dia inteiro. Então, eu adoro fazer essas limpezas para a pessoa dormir tranquilo, bem, né? Gratidão, amada. Então, aí eles falaram, você quer subir para conhecer? Eu falei, tá, né? Vamos lá, ver o que, que é. E aí eu entrei pela Biblioteca de Alexandria, subi a escadaria, era uma biblioteca enorme, e eles falaram, aqui é a Biblioteca de Alexandria. E, e fomos até um, um fundo lá, e tinha uma sala de reunião. Antes tinha uma sala de espera, me deixaram esperando aí. Mas, e eu falei, como mando assim, protocolo, né? Isso, eu esperar isso. também. Era uma sala grande, imponente, assim. Fiquei lá esperando. Eu lembro que tinha um tapete verde, assim, os móveis bem antigões, assim, sabe, aqueles sofás grandes, fiquei Sim. ali. Abriu a porta. Daí eu vi uma mesa, era uma mesa tipo aquelas de jantar, bem... bem antiga, de madeira maciça, né? Com uns 12 lugares, e lá no fundo tinha um monte de felino. Aí eu falei, meu o que, que é isso? Daí falaram, agora você entra. Eu falei, agora eu, eu entro? Meu Deus. Sozinho? <risos> Foi. E vou pra onde? E eles estavam, depois dessas mesas, tinham tipo umas escadas, tipo uma arquibancada que rodeava o local. Uhum. E eles estavam todos sentados. Mas na hora me deu uns um cinco, eu sabia que tinham doze felinos lá dentro. Eu reconheci a deusa Sekhmet, né? E tinha um felino que era um tigre laranja mesmo, com uma capa vermelha e um anel com uma pedra grande verde. E eu não sei por que cargas d'água, só fiquei olhando para ele. Eu não olhei para os outros, assim, é, observando os detalhes, Sim. né? Eu sei que tinham brancos, pretos, enfim. Mas eu acho que eu fiquei tão, assim... Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eles me deixaram no meio, em pé, e eles ao redor. Eu lembro que a SecMet ficava me olhando aqui, eu de canto de olho via ela aqui do meu lado, né? E aí, esse, esse tigre começou a me fazer um monte de perguntas de entrevista de emprego. Uhum. Qual era o meu nome? Quem eu era? É, por que, que eu queria trabalhar com a espiritualidade? É, o que, que eu queria fazer? Enfim, começou a fazer um monte de pergunta igual entrevista de emprego. Deu, na hora eu pensei, mas por que ele está me perguntando isso? Que coisa chata, né? <risos> Parece é. que eu... E aí eu ao mesmo tempo pensei, puxa ele deve ler meu pensamento, não posso achar que está chato isso aqui, né? Cuidado. <risos> é, no normal eles já sabiam, né? Eu, aí depois eu fiquei pensando, eles devem ter feito isso para eu entender que aquilo era sério. Né? Uhum. que realmente eles estavam me convidando, não era uma piada, não era uma brincadeira, né? E, então eles falaram: Você quer trabalhar conosco? Aí eu fiquei meio assim, né? Trabalhar como? Daí eles falaram: A gente vai te mostrar o que, que é aqui, o templo de Alexandria, né? Que era do lado da biblioteca de Alexandria. Você vai pensar e depois você vai voltar aqui nos dar a resposta. Eu falei: Tá bom. Aí foram fazer um tour comigo por esse templo de Alexandria. Então, começou aí. Não veio a mesa, veio primeiro o templo de Alexandria, né? Aí, é tipo uma, um, uma faculdade, um intercâmbio de seres uhum. de todos os tipos. E ali é um centro de ciência, genética, tecnologia, curas. E eles foram me levando... Conhecer as salas, os lugares, tudo que faziam lá, eu... <risos> Gente, que loucura! Fantástico! E, e, e quem te acompanhou foram seres felinos. Sim, Sim. os felinos. Sim. Foi aí que começou, que, eles, né, que, eu, que eu compreendi. E nesse acompanhar, tinham os felinos de jaleco, já não eram os 12 que estavam lá, já eram os felinos de jaleco e tal, como se fossem cientistas mesmo, né? Do, do lugar. Eu, nossa senhora, eu, eu acho que eu não tive um treco, eu não sei como. Fala uma coisa, Thais, durante a entrevista, quando eles iam te perguntando, você ia respondendo, né? Eles reagiam de uma forma diferente às suas respostas? Não. Não. Não. É, é, ficavam sérios, eles me deixaram desconfortável, assim, eles ficavam sérios e bem austeros, a SecMath é, é, me dava até, ela tão imponente, assim, passava um, uma coisa de, de forte, de, é, de respeito, sabe? Sim. Então, eles estavam assim, eu estava meio desconfortável, não sabia que estava, falei, que, que, que coisa, o <risos> que está que acontecendo aqui? E segmento, ela tinha, naturalmente, a aparência felina. Sim, felina, com cabelo Sim. preto, e eu não sabia o que era ela. Eu, depois que fui pesquisando, descobrindo, porque eles não passam tudo tintim por tintim, né? Eles mostram coisas e depois você tem que ir atrás, pesquisar, para entender tudo o que está acontecendo, é. né? É porque não é, chega é tudo num pacote, acho, né? Não é mastigado. Não, uhum. Chega tudo, é como se fosse um bloco de informações. Uhum. E desse bloco de informações, gente, é como se te dão uma, uma caixa do baú e lá dentro você começa a procurar e... todas as informações que precisa. Uhum. Ou vão surgindo, é como se vai encaixando. Você abre uma portinha, descobre uma coisa e abre outra, descobre é. outra e, e assim vai, né? É. Então, a visitei lá tudo que tinha. Me mostraram vários locais, me mostraram humanos lá, outros seres. É, tinha até Palas Atena, estava lá ministrando uma palestra numa parte lá. Tinha uma parte de cura, enfim, um lugar enorme, cheio de, de coisas. E eles falaram que daí eu poderia levar as pessoas ali para fazerem tratamento. Ah. Tá. Aí me voltaram, vim embora, falei, tá, agora eu vou pensar o que que, se eu aceito ou não, né? Claro que eu ia aceitar, mas eles foram tão incisivos, você tem certeza que você quer, você vai assumir esse compromisso? Isso aqui é um compromisso que a gente está é, dando para você, ou te convidando, enfim... E eu fiquei meio assim, né? Falei, meu Deus do céu, isso eu não, não faço nada certo aqui, né? Mas aí eu voltei lá com a resposta já, aí eu mesma sentei para meditar, fui seguir o caminho que eles me, me mostraram, cheguei, aí fiz o mesmo trajeto, né? De, de subir, entrar na biblioteca, esperar na sala de espera, aí quando abriram a porta já tinha um contrato em cima da mesa. Uau! um conto, tive que assinar um contrato. Eu ainda fiquei meio assim, tipo, putz, assinar um contrato? Que coisa doida, Assine né? Desnomada, é. assinar um não, contrato, não, deixa eu voltar. Não gostei muito, não, da ideia. Mas tudo tá, tá. bem, né? Ou faz ou faz. É, e assim, muito engraçado, né, como eles quiseram mostrar que aquilo era sério, é, como eles, eles quiseram encenar uma entrevista humana na Terra, uhum. né, porque foi muito igual, e eu tinha que falar meu nome, a minha idade, o que, que eu fazia, o que, que eu gostava, né, né, né, foi tudo muito igual a entrevista, né, de uhum. emprego. E, e o incrível é. o quanto que isso tudo é tão real, a, a tridimensionalidade, porque a gente não se esquece, quando é. a mensagem é, né, é espiritual ou, digamos, de outras dimensões, não tem como esquecer, gente, é. não tem como esquecer, é, Esquece detalhezinhos, né? Sim. Mas o, o grosso ali... Fica... Então Sim. tinha um contrato, eu lembro de ter lido o contrato, hoje em dia eu não sei mais assim exatamente o que, que tava escrito lá, mas eu lembro que eu tive que assinar e me comprometer, falei, tá bom... E aí, depois, eles começaram a me passar informações. Toda vez que eu levava alguém lá para tratamento, me mostravam mais uma sala, mais alguma coisa, faziam um trabalho diferente. Isso foi em fevereiro de 2021. Em novembro de 2021, que eu sonhei com a mesa. Uhum. Aí, eu estava numa sala também, com um sofá grandão. A sala estava cheia de pessoas e humanos, não eram felinos. E eu estava encostada no sofá, sentada assim, tipo, no, atrás, conversando com alguém. E tinha uma mesa bem grande na frente, cheia de gente. Me lembrou, sabe aquelas, aqueles mapas de guerra que, que os soldados uhum. ficavam ao redor e todo mundo olhando assim? Uhum. E, e eu estava conversando com, com uma pessoa e não estava dando bola porque estava ali. E aí, eles me chamaram a atenção, vem aqui menino, olha o que, bravos, olhar o que a gente tá falando. E eu falei, ah tá. E eu, quando eu olhei, era a mesa, a mesa com a siriana, o leãozão ali na, na, em cima. E aí eles começaram a me explicar e falavam, presta atenção, presta atenção, que era para eu quando acordasse. Lembrar, né? E eu assustada assim, nossa, mas para que estão que me mostrando isso? O que, que é isso aqui? E até eu entender, que né? Que... Aí quando eu acordei no dia seguinte, eu já acordei com vontade de pegar meu pêndulo, de, de, de escrever, de mexer, de fazer. Eu tinha umas mesas, eu fiz alguns cursos de mesas que estavam guardados, que eu nem trabalhava com isso, né? Peguei tudo que eu tinha, comecei a estudar, aí fui estudar, porque eu falei, tá, tem esses símbolos aqui na mesa quântica siriana, mas eu preciso saber o que, que é, como é que faz, como é que não faz, né? <risos> e aí fui estudar. Eu estudei tanto a ponto da minha cabeça fundir, assim, eu senti o meu cérebro falar, para, <risos> chega, porque eu queria fazer tudo muito perfeito, né? entendeu o que, que era, e desenhei tudo num papel, e aí achar quem fosse passar para pro uma tábua aquilo né? que eu tinha visto, aí fui em busca, encontrei uma pessoa muito bacana, por sinal, né? que me ajudou, e fiz, lancei a mesa e não parei mais de, de atender com a mesa, faz um ano já, que eu estou trabalhando. É. Eu passei, gente, por um atendimento com ela, foi lindo para mim, nossa, foi lindo, tá gravado. Às vezes eu penso assim, hoje eu vou, vou para a cama ouvindo a minha, a minha sessão com a Thais, né? É isso, e é, e é maravilhoso. E agora vai vir o curso, né, Thaís? Então, eu, quis, eu não quis me apressar para fazer o curso, porque eles deixaram muito claro que era um trabalho sério, que eu tinha que ter responsabilidade. Eu falei, então eu vou treinar, vou, vou é, trabalhar com essa mesa durante um ano para ver se eu tenho resultados concretos, se eu realmente estou ajudando, se né, está fazendo a diferença para as pessoas. Eu vi que sim. Aí comecei a escrever o curso, e em janeiro ele sai. <risos> e eu tô junto, gente. Tá. Vai que ser maravilha. minha primeira aluna. <risos> Olha que delícia, a primeira de muitos, né? porque eu tenho certeza, as pessoas estão procurando, gente, estão procurando muito. Se, se já tivesse pronto, já, já estaria fazendo, mas é que eu quero fazer muito direitinho, gente, eu, eu sou uma pessoa que tenho, já que eles me fizeram fazer uma entrevista e foi tão... Assim, me fizeram assumir um compromisso, eu não quero fazer qualquer coisa. Então, vai ser um curso. E na mesa quântica siriana tem registros acásticos. E eu vou ter que ensinar registro acástico. Então, são dois cursos em um. É porque eu estava muito querendo fazer o curso de registros a Caixa. Pronto, não precisa. <risos> e vai e olha... ter o diploma da Brat, dos dois cursos. Eu vou fazer tudo como mando figurino, bonitinho, todo mundo vai sair é, trabalhando certinho. Então, perfeito. Podem Sabe o que eu vejo, Thaís? Agora houve um processo para para essa confirmação, né, comprovação cientificamente da, da energia, da quântica, né, todo esse processo que teve, e agora né, estão surgindo cada vez mais esses, essa, essa, essas técnicas de terapias, porque, gente, está tudo ligado, é ligado, e antes de 2018, não, não, não tinha ouvido falar, né? Meio que foi um, um boom, assim, tá, um pouquinho antes, né? Mas E os sirianos me falaram que vai ter mais gente canalizando eles, porque veio os pleiadianos, veio os arcturianos, aí eles falaram, agora vem o nosso trabalho também. Maravilha, gratidão aos nossos irmãos sirianos, Sim. né? Que e quem vai fazer o curso comigo vai lá fazer entrevista também. Vai, claro. Então, me prepara, gente. Tem que colocar algum. Você me aconselha algum cristal à beira da minha cama? Olha, acho que que cristal. O cristal, pessoal, vocês vão vou descobrir hoje qual que é. Aí é mesmo. Deixa eu vou esperar ele me dar o eu... meu. Eu, eu vi na meditação um cristal e eu procurei para encontrar um parecido físico e comprei. Então, ele me acompanha, ele fica aqui na minha mesa de trabalho. Eu não vou mostrar agora para não, não é, é, fazer vocês ficarem com ele na cabeça, para vocês verem o de vocês, né? mas no final Nossa. eu mostro. Então. então, vamos sim, vamos lá então. Flor completa a sua entrevista para a gente ir para a nossa meditação, porque eu já estou visualizando o meu cristal. Então, foi isso. Eu acho que é, tudo que eles me passaram até agora, e teve uma atualização na mesa também, né? eu fiz a primeira mesa, aí trabalhei, vi que podia melhorar, melhorei, e agora ela está perfeita para passar para as outras operadoras. Que ótimo, gente. <risos> em, em, janeiro, em janeiro, eu vou tirar umas férias agora de fim de ano para descansar, é. em janeiro eu já lanço e a gente já começa a trabalhar. Perfeito, eu também. Assim que ela lançar, se eu estiver ainda em Portugal, fazemos a live do mesmo jeito, viu? Para lançamento da... Sim. Da, da mesa quântica siriana. Uhum. Deixa eu falar uma coisa. Vamos dar uma olhadinha aqui nas no, nos nossos comentários. Ver se tem perguntas, né? né? Antes da gente fazer, pessoal, não saiam da live, porque nós vamos fazer aqui a meditação do cristal. E também uma limpeza antes, tá bem? A nossa querida Thais vai estar tá ministrando, tá? Vamos lá então. Cassandra, seja bem-vinda, minha flor. Marion, Arminda, boa tarde, boa noite, minha flor. Roberto, boa noite. Vinícius, seja bem-vindo. Assistindo de Manaus, a nossa querida Terezinha. Amina, a Irene... O som está ótimo, disse o Vinícius. A Mariana, boa tarde, meu flor. Grande beijo no seu coração. Uh, Claudilson, de Brasília. Um grande beijo no seu coração, meu querido. Seja bem-vindo. A Irene, eu não sei a minha origem. Olha, entra, aqui tem duas. para você escolher para poder... Fazer, né? A pesquisa da sua origem galáctica. fica à vontade, viu, minha flor? Vamos lá então. Pode falar Thaís. Eu ia perguntar como que é o seu trabalho de, de, de origem, como que você faz? Olha, além da intuição, tem aquela também para fazer o cálculo, né? Que é muito complicado. Hum, hum. E agora conta você, como é que tu faz? Eu vou lá no, no, no astral e pergunto lá. Ah, que ótimo. Eu também gosto também com a ajuda do pêndulo, viu? Sim. Uhum. Eu, pêndulo. eu, que nem, lembra o seu trabalho da mesa que, que acabamos indo no templo do Amoria, né? Sim. É. Quando a pessoa quer saber a origem, eu deixo eles me levarem. Aonde uhum. a gente for parar, eu falo, ah, então, daí, outro dia, é, descobri uma de Sirius B, que saiu um golfinho, assim, eu sim, falei, sim. Oh, olha só. Então, é São assim, eles chamam de crustáceos, né? Cretáceos. cetáceos. Cetáceos, morro. É, é só isso lá. É. É. Que lindo. Vamos hum. lá, então. Boa noite, Alexandra. Seja bem-vindo. Origem Atibaia. de Círios. Olha, foi incrível. Ela fez com você. Ah, ela fez, que legal. Seja bem-vinda, que bom. Mesma, você fez recentemente, não foi? Eu, eu lembro que ela falou que era de Atibaia. Eu acho que ela é do Golfinho, que eu acabei de contar. <risos> Ai, tá vendo que lindo, que lindo. É. A Rose, seja bem-vinda, grande beijo. Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Alma de luz, querida C. bem-vinda. Marion, vamos ver se tem alguma pergunta, tá, meus amores? Deixa eu ver aqui. Alguma pergunta? Que hoje a gente não trouxe nenhuma informação teórica, mas eu achei que era interessante passar a experiência que não cai do céu, né? Porque muita é. gente fala, como é que você canalizou? Não, teve um processo enorme antes, né? E, olha, eu achei essa aqui interessante, olha. Thaís, o seu rosto tem característica de um felino, principalmente o olhar. E essa roupa aí <risos> deixou meu de emprego um muito lindo. Eu tive que vir a caráter. <risos> é. Oi, ah, ah, ah. Tem aqui o Marvin. Hi Marvin. Ah, ele falou que ia estar aqui de de camarote já. Ele me avisou que ia estar aqui. Salve Leoa. Bom, <risos> ele é muito querido. Olha que é isso. Outro dia, eu visualizei um, uma imagem e coloquei lá no Instagram um desenho bem mal feito da imagem que eu tinha visto, né? E ele é desenhista e muito querido, ele fez o desenho profissional da, do que eu tinha visto. E eu fiquei muito agradecida e postei lá, fiquei bem feliz. Olha que legal! É. Gratidão, é. amigo! Que bom, né, quando a gente vê uma coisa e alguém que sabe desenhar Isso. põe no papel, né? Coloca lá, é tão bom, né? Tão bom vendo concretizado. É, Querida, Sônia, é. querida Sônia, seja bem-vinda, minha flor, gratidão. Ela é minha vizinha aqui, gente, de bairro, do Matheus. Um beijo no é. seu coração, minha amada, muita luz, é. namaste. Uma brasileira aí também. É, é bem é. portuguesa. Ela tem bastante é muito... brasileiro aí? Tem, falar. tem bastante brasileiro aqui, tem, tem muito. Olha, tem mais gente aqui querendo saber como fazer essas viagens astrais. Ó, eu sempre falo que para você começar a, a poder fazer sozinha, antes você precisa fazer um monte de meditação guiada para você aprender a visualizar. Porque primeiro você vê cores, depois você vê luzes, depois você vai conseguindo ver as coisas. E vai chegar um momento que você mesma vai chegar lá em cima e vai sozinha. Né? Às vezes a meditação guiada está falando uma coisa, mas você está indo por outros caminhos. Aí você já consegue fazer sozinha a sua própria viagem. É. É. é um processo também, nada é, é um passe de mágica, é um treino, com que treinar. É, e sabe que me aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu tive a honra aqui de atender no privado uma canalizadora de um sistema do OM-OM-OM, uhum. então ela foi me guiando por algum... É, comigo é, pronunciando algumas frases e mesmo eu pronunciando, eu entrei em desdobramento. Olha. E vi, me visualizei, tá? Um homem, eu vi um homem de costas, ele, tra ele trazia uma saia preta, um homem, uma blusa branca, uma espada na mão. E eu sei que eu era como se fosse um samurai. Cabelo preso na época dos dragões, gente. Olha, que lindo. Agora tem que aprofundar nessa, nessa meditação para poder descobrir o que, que era. Mais um pouco. É, é. Olha a nossa querida Quantic do Tarô aqui, tá dizendo né, que quer muito fazer o curso. Sim, vai esperar até em janeiro e eu vou te encontrar lá, tá bem? É, eu já estou pegando os nomes e os telefones das pessoas que querem, então só me chamar no AXE, eu, eu já coloco na listinha de espera, que assim que eu abrir, eu já mando para as pessoas que estão na lista de espera, tá? E, aliás, pessoal, os links da Thaís estão todos aqui na descrição do vídeo, tá? Quer dizer, da live, viu? Estão todos e... aqui. O Marvin tá, um bidim que tá aqui, né? Tô aqui, gente, ó. Tô aqui. Minha eu... irmã, pelo amor de Deus, eu também tô aqui. Uh, vamos lá, então. Thaís, qual o contato para consulta com você? Quero fazer. Estou na quinta onda do professor Hélio. Hélio eu estou na 16 sexta onda e vale muito a pena. Quem ainda não fez, faça. Porque eu creio que a ressonância me ajudou a todo esse processo que eu contei hoje também. Isso, perfeito. Tudo que é focado na expansão da consciência é válido, viu, gente? Pronto. E aqui ah, o curso ah, vai ser presencial. Oh, desculpa. Alguém viu o desenho que eu comentei que, que ele fez para dar minha Estou, visão? Estou procurando de novo. Ah, aqui, está aqui. Velho. O desenho ficou lindo. É. Depois eu quero ver também. Está no seu ah, Instagram? É, eu acho que eu coloquei só nos stories, mas eu vou colocar um destaque lá do desenho. Deixar. Isso, isso, no seu feed, que assim fica para sempre. Ah, olá, que bom. Você viu como é legal a gente contar tintim por tintim, como é que é, não só que sonhei e veio e pronto. Não foi assim, não. Meninas, a gente se encontra no curso, viu? É. Com certeza eu vou estar lá também. Então vamos lá, Thais, aqui também tem uma. Ela perguntou se vai ser presencial ou online. Vai ser online. É. Vai ser online, porque como tem muita gente de fora, né, ia ficar difícil. E, e como são dois cursos, vai ter que ser mais tempo, mais dias, eu quero acompanhar todo mundo. Então vai ser, eu penso que uns dois meses aí de aulas, práticas, eu acompanhando todo mundo, que eu quero ver todo mundo fazendo direitinho, para daí, né, trabalhar. Perfeito. Perfeito. Ninguém Muito vai bom. estar aí sem saber fazer. Perfeito. E, gente, eu quero deixar claro aqui, porque tem algumas pessoas que ainda, né, desvalorizam alguns cursos online. Gente, entendam uma coisa, não existe nem tempo e nem distância, Tá? Tudo é válido. A sua intenção é quem conta. Nós trabalhamos com as energias, com a intenção. Então, se o curso é online ou presencial, não vai fazer diferença nenhuma. A única diferença que vai fazer é que você vai poder dar um abraço e conhecer pessoalmente as pessoas. É, tá? é essa a diferença. Se não a absorção, as ativações de todo o conteúdo online ou presencial, não importa, não e... importa. E quando é um trabalho assim é, espiritual, você acaba sentindo as energias, né? É, mesmo estando é, longe, a equipe espiritual está com você, você sente no seu físico, né? É, nos atendimentos também, né? Mesmo à distância, a pessoa sente que eu estava trabalhando nela. Isso é muito engraçado, né? Era isso mesmo que eu ia dizer. Às vezes, eu até prefiro fazer os atendimentos à distância, online, sabe por quê? Quando eu me sento aqui e direciono a minha intenção para você, eu começo a receber informações, coisa que presencial acontece pouco, uhum. porque eu estou aqui concentrada na pessoa, né? E tenho que buscar material que eu vou usar e tudo. E já online não. Eu consigo me concentrar melhor e receber é. canalizações ali naquele Eu ano. também. Tu eu também. também. Nossa. Porque é engraçado, eu não consigo nem colocar muita música. Se tem música tem que ser bem baixinho, mantra porque é, me atrapalha escutar o que eles estão falando, que eles falam, mostram, então a gente tem que estar tá muito concentrado, né? Às vezes a pessoa quer presencial ou quer fazer por vídeo, é, parece que é, corta um pouco a a ligação telefônica lá cá, né? É, é. Então gente, online é sempre. Melhor, tio. É. Eu penso. Eu... Para os médiums, né? É, é que a gente consegue ver, consegue escutar. Quem não tem sensibilidade, não consegue. Para entender, é mais difícil. Fala, nossa, mas você não precisa sentir a minha energia? mas eu já tô sentindo é, eu já estou aqui né eu já estou aqui e sem contar gente quando eu, eu os nomes que eu vou recebendo para fazer tratamento eu já deixo ali no meu vórtice que eu tenho criado bonitinho né mas vamos lá vamos para nossa meditação eu ia dizer uma coisa que era importante a respeito dos cursos à distância mas tudo bem, agora não me vem, mas depois talvez né, vai dar o clique novamente. Mas Flor. fiquem tranquilos, curso à distância é bom também, aprende igual, a gente dá é, assistência até mais maior né, do que pessoalmente. É, é. E, e, e sem contar que você pode estar na comodidade da sua casa, né? Uhum. <risos> Isso aí. Então, vamos lá, tá? está à sua disposição, né, Flor? Tá. Então, gente, é, só comentando, eu balanço quando eu estou canalizando, não se preocupem, que às vezes as pessoas falam que se eu estou incorporando, eu não incorporo, eu só dou uma balançada, não sei porquê, mas é o meu jeito de, acho que de entrar na frequência deles, né? É, eu nunca ouvi, talvez porque eu fecho os olhos, é, que bom. Então, tem gente que fica de olho aberto e... Daí Curioso. Tem... porque, <risos> porque você tem, gente... Tá balançando. tem gente que é curiosa, que não entende, quer descobrir. Será que está acontecendo mesmo? Uhum. Né? Então fica com o olho aberto e fechado para ver. Um olho está é um... recebendo, o um outro está pesquisando. É, agora vocês fazem de olho fechado. Depois vocês me veem com o olho aberto, tá? Não, não vão se distrair. Isso, isso. Então vamos lá, vamos fechando os olhos então, é, alinhando a coluna, se precisar mexe um pouquinho o ombro para destravar o pescoço e agora vamos respirar duas vezes bem fundo. Vamos esquecer tudo lá fora, concentra em você, na tua respiração. Vou pedir licença para o anjo da guarda de todos, para entrar na sua energia. E eu vou pedir que os felinos sirianos... Cada felino, cada grupo vá na casa de cada um de vocês Para acompanhar nesse trabalho Vou pedir também que a Nubes e os seus guerreiros Enquanto a gente sai em astral para fazer o trabalho Fiquem fazendo uma limpeza na casa de cada um de vocês para quando vocês retornarem, o um ambiente esteja limpo, equilibrado. Só com energias positivas, vibrando na paz e no amor. Então, vamos pegar na mão do nosso mentor, anjo da guarda. E um felino siriano vai nos acompanhar. Vamos saindo, subindo. E vamos em direção ao templo de Alexandria. Vamos chegar lá na frente do templo. Imagina como você conseguir, não precisa forçar muito. Vamos passar por um portão. Existem outros felinos que nos recepcionam. E eles fazem uma menção com a mão para a gente ir até o fundo do templo. Vamos passando por jardins. Respira fundo mais uma vez para se habituar com essa energia mais elevada. Sente que o ar mudou. Sente que você está mais leve. Lá no fundo tem um lindo jardim, uma floresta. Vamos tirar o sapato agora. Pisar é uma terra com Folhas. Não suja o pé, mas vai descarregar você de toda a atenção do dia a dia, de todo o nervoso, as preocupações. Acredite que se você deixar as suas preocupações aqui, a espiritualidade vai ajudar a resolver. Então não precisa mais carregar tanta responsabilidade, deixa aqui, compartilhe com a espiritualidade os seus problemas, divida com, ele, com eles essa carga, as suas inseguranças, vamos andando, comece a escutar um barulhinho de água, Lá no fundo, numa clareira, tem uma linda cachoeira. Parece até que tem um arco-íris que bate na cachoeira. Quem gosta de água, entra na cachoeira. Pode colocar uma roupa bem confortável. Vamos até a queda d'água. Deixa a água bater nas suas costas. E veja como se tivesse saindo uma água marrom, como se tivesse limpando toda a energia negativa, os pensamentos, até as energias de inveja que jogaram em cima de você. Veja saindo, limpando, veja você ficando mais leve sinta você ficando mais leve quem não entrou na água só molhou os pés passe os pés no chão da cachoeira, perceba que tem cristalzinhos, pedras roladas sinta essa massagem nos pés quem entrou também sinta essa massagem respira fundo mais uma vez Agora, perceba que abre um portal ali entre a cachoeira e dá uma olhadinha. Tenta passar por esse portal agora. Quem não entrou, anda até esse portal, não vai se molhar muito. Passando o portal, passando por detrás da cachoeira, tem uma linda caverna cheia de vegetação ao redor. Veja se essa caverna tem uns cristais, se é uma caverna de cristal, de pedra. Veja a cor. Veja se bate um pouco a luz do sol. Se maravilhe com a beleza do lugar. Aqui a paz é bem maior. Você sente que não tem mais problemas. Você entrega todas as suas preocupações na mão de Deus. Sente que está limpo, renovado. Agora só está você e um mentor aqui dentro desta caverna, desta gruta, olhe e busque esse mentor, veja onde ele está e veja como ele é. A primeira imagem que aparecer para você, veja se é homem, se é mulher, se é um felino, se é um arquituriano, é uma sacerdotisa, este é mais um mentor pessoal que aparece para você, que vai te auxiliar nos seus trabalhos. Esse mentor pega as suas mãos, olha nos seus olhos com todo carinho, com todo amor e passa Toda a segurança e todo o amor para você. Agora ele te leva pelas mãos até mais ao fundo da caverna um pouco. E lá ao fundo tem uma espécie de altar. E um brilho. Vai andando, vai andando. O seu mentor fala que ali vai estar o seu cristal pessoal. É um cristal que te dará força, proteção e que terá a energia desse mentor. Chegue perto, olhe o cristal, pegue na mão, veja se é grande, se é pequeno, se é pesado, qual é a cor. Veja se você consegue identificar que cristal é. O seu mentor agora põe a mão em cima do cristal. Passa a energia dele para esse cristal. Que vai começar a vibrar na sua energia com a energia desse mentor. Lembre do formato deste cristal. Do jeito dele. Porque você pode tentar procurar no mundo físico um cristal parecido para você comprar e ter pertinho de você. Se você não puder comprar, leve para casa este que está nas suas mãos agora. Vamos pegar o cristal, vamos nos despedir desse mentor temporariamente... Mas você poderá chamá-lo, ele estará com você a partir de agora também. Vamos passar o portal, voltar para a cachoeira. Saindo agora da cachoeira. Respire um pouco mais, olhe para o sol. Pegue um pouquinho a luz do sol. Peça para todos os teus chakras se alinharem agora. Para você se conectar com essa energia da espiritualidade, essa energia de dimensões elevadas. Para que você leve essa energia para o final de semana, para a próxima semana. Para que você se sinta leve, protegido e principalmente muito amado pela espiritualidade. Porque você é especial. Se você se propôs a fazer essa meditação... E a ganhar o seu cristal pessoal... Saiba que seus caminhos vão se abrir mais e mais. Prepare-se para novidades chegando na sua vida. Agora vamos saindo, voltando... Saindo do templo de Alexandria devagar, nos despedindo. Aquele aglomerado de almas, de seis almas envolto na chama violeta, tá ali fora, veio nos cumprimentar, nos dar, nos dar oi. E agora, aos pouquinhos, vamos voltando, voltando, até chegar na nossa casa de novo. Sinta como se tivessem deixado várias rosas brancas na tua casa, iluminando, deixando o ar com uma paz, uma leveza. Seus animais de estimação foram abençoados também, as suas plantas, os seus familiares. Agora guarde o seu cristal pessoal num lugar onde você sentir que deve colocar esse cristal. Num altar, se você trabalha com terapias na sua sala de atendimento... Aonde você achar melhor, na cabeceira da sua cama. Agora acople certinho no seu corpo, volte para o seu corpo. Respira fundo, vai voltando devagar, abrindo os olhos. Tomem a água. E aí, tudo bem? Maravilha, gratidão, minha flor. Nessas noites agora, ontem foi noite de lua cheia, né? Uhum. Realmente, estávamos todos precisando de um pouco de... Né, uma meditação guiada onde nos levasse a um pouco mais de calma, porque a, no, a lua cheia faz esse rebuliço dentro da gente. Né? Bom, eu visualizei no um meu casal, que foi um aquamarinho. Mais ou menos assim, 20 Ele era grosso, né, gente? Não sei se tem aquamarinho dessa grossura. Mas lá eu via um bitelo, né? De lápis, como chama? Assim, ó, com corte assim. Ah, uma, um cristal gerador, uma ponta. É, isso, um gerador. E, e é isso, vou ver se eu encontro o meu. E o pessoal de casa? É, contem aí. É, conta pra gente também como é que foi pra vocês. Tá? Essa meditação... Eu fiz em 2018, e quem apareceu para mim foi o Anubis, o Deus Anubis. Foi o primeiro contato que eu tive com, com ele, né? E o cristal era assim, era uma drusa, só que era maior, né? Eu consegui encontrar parecidinho assim, e fica aqui na minha mesa de atendimento, com a energia dele. Que lindo, que lindo, é. Pode ser simples, gente. Pode ser grande, pequeno, não tem problema. Vai desenhar o, o cristal. Ah, legal. Mostra que eu coloco lá nos stories também. É o, é o desenhista. É, desenha tudo. Que legal. Bom, peraí então. Deixa eu ver aqui. Eu também vi. Qual foi o que tu viu, minha flor? Fica, fica bem à vontade. Bom, Nunca vi o formato dele aqui na Terra. Olha que ah, ótimo! Olha que bom! Legal, depois quero ver também. Ai, chorei, olha. <risos> Ups, também. chorar é bom, gente, porque é. alivia mesmo, né? Sai, sai aquilo que estava precisando sair, né? É. Eu gosto de dizer também que lava a alma, né? Uhum. Lava a alma. Muito bom, muito bom o choro quando ele acontece. É. Ativo. Deixa eu ver aqui Entraram mais Epa Entraram mais aqui, mais algumas mensagens Deixa eu ver. Foi lindo Eu estava precisando dessa meditação E quem apareceu para mim Foi uma pessoa com uma cara do Batman ah, <risos> Com a Bia Na minha mão Com uma ponta E bem vermelho foi lindo, ótimo. Pode ser um, um felino da Egrégora da Deusa Bastet numa dessa, né? É, não sabe. É. É. Olha, o verde esmeralda. É Gratidão, Amada. O tigrão foi o meu anfitrião. Olha que Bom, desenho tigre também. Isso. Gente, foi incrível ver a clareira iluminada. Vi um cristal maravilhoso na cor de âmbar, dourado. Uau, que lindo. O âmbar é o cristal dos ciganos do deserto. Hum. E eles fazem o trabalho junto com a gente aqui. Isso, isso. É aquele colorido, não é? O, o âmbar é um amarelo que é, ah, é a seiva de árvores pré-históricas cristalizado Eu acho que é tá. isso, gente. Mas ele é bem tá. amarelo. Sim, sim, eu sei qual que é, agora eu sei qual que é. Andava um por aqui, um colar desse por aqui. Eu também tenho em algum lugar. É, <risos> em algum ele lugar, é usado é... muito aqui na Suíça para bebês quando estão nascendo os dentes. Ah, olha. Que é de resina. resina. Isso, é, é uma resina. É uma sim. resina, resina da, do Tanambau, como chama, do Pinheiro. Olha, que legal. Que né? Isso. Então, deixa eu ver aqui mais. Esse aqui viu um gigante, né? De 2,20. e O felino. Que legal. É. Eles são grandes, gente. Eles são, são grandes. Depois, tem, eu vi um cristal médio com cor rosa, meio salmão, e mentor de branco, com barba, e um turbante. Um turbante, olha, que legal. Hoje, vi de manhã uma figura parecida com ele, Moriá. E pode não? ser a figura dele. É. Hum. Ok, não como escreve direito. Ah, tá bem. Tá, tá tudo certo, minha flor. Pode tirar o E. Isso. Encostou o nariz em mim com, com um carinho de gato. Olha que é fofo. Né? Tem cada relato maravilhoso. O Meu cristal é branco e uma ponteira, ok. Parecido com o da Gleide, porém um pouco maior. Meu também era, é, gente. Era é assim, né? Eles não gostam, eles não mostram coisa pequena, né? Não. É muito bem <risos> avantajada. Hum. Bem avantajado É, se, favor, se vocês terem muito grande tem, e não achar para comprar, pode comprar um menor, né, gente? Porque vale a intenção de você é. olhar e se conectar, né? Isso, isso. Olha, eu chorei, meu coração tá batendo muito forte até agora. É, amor. Eu, eu também, eu tô com um negócio aqui, assim, ainda. Uh. Eu já te mandei um tigre de capa vermelha. Lembra? Curioso. Ok. Eu vi um felino que não saía da minha cabeça. Ele moria maravilha E temos aqui várias outras mensagens, mas que a nossa querida Thais, quando terminarmos a live, ela vai dar uma olhadinha, com certeza, e eu também, viu pessoal? É, eu sempre olho o que vocês escrevem, tem gente que indica coisas muito legais, eu vou lá conferir o que estão indicando Isso. também. Na com outra certeza. live eu falei que eu não, não tinha muita informação de Atlântida, e aí vieram me passar um, um site lá que tinha, eu já comecei a olhar, então é muito legal essa troca também. Porque, como eu falei, eu também estou estudando, também estou aprendendo, né? Nossa! Então essa troca é muito legal, todos, né? É, é, <risos> Somos eternos aprendizes, né? É, é com certeza. Meus amores, estamos chegando no final e olha, mais uma vez eu quero convidar vocês, tá? Se vocês ainda não seguem Thaís, corre lá o Instagram dela, tá aqui abaixo. Todos os contatos dela, o WhatsApp para o curso também, fiquem à vontade. Entram em contato e a gente, e a gente vai se encontrar em janeiro, que maravilha. Thaís, minha querida, Muita gratidão por você estar aqui com a gente, pelo carinho que você tem com o nosso canal, tá? E seja sempre muito bem-vinda. Quando você tiver alguma coisa para trazer, entre em contato comigo e a gente vai estar aqui trazendo para o nosso lindo e maravilhoso público, para os nossos seguidores, que são uma benção na minha vida. Sim, tá bom. Gratidão, gratidão pela oportunidade, por poder falar, contar um pouquinho da minha história. E vocês aproveitarem também e trazerem tanto carinho, né? Para mim, participarem. Gratidão, gente. Gratidão, Gleide. Ah, eu que te agradeço, viu? Sempre muito, Meiga, Thaís, gente, amo de paixão. Minha irmãzinha do coração. E o pessoal de casa, se não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, comenta e compartilha, tá, gente? Vamos apoiar, tá? Vamos apoiar para que o canal possa continuar, tá bom? Um grande beijo no coração de todo mundo. Gratidão por vocês existirem, serem quem são. Gratidão por fazerem parte desta linda família cósmica. Que o amor, que ele esteja hoje e sempre no leme de nossas vidas. Namastê e Harion. Beijo no coração de todos vocês. Beijo, gente. Beijo, minha flor.